Ah, não, vai queimar minhas lâmpadas todas, velho Puta que pariu, vai queimar minhas lâmpadas Pega a lanterna aí, meu irmão Peguei, peguei, peguei Tá rolando uma interferência radial aqui Que são sinais